Olá, espero que estejam todos bem. O 21º Salão de Extensão da URIG será todo virtual, em função da pandemia do novo coronavírus. Por isso, você, extensionista, Precisa estar por dentro de algumas dicas para produzir um vídeo expositivo do seu projeto nesta grande exposição online que teremos entre os dias 14 e 18 de setembro. Se você, como eu, não possui uma câmera em casa e precisa usar o seu celular, grave o seu vídeo na posição horizontal em um ambiente iluminado e silencioso. Dê preferência para as gravações durante o dia, as luzes naturais melhoram e muito a qualidade do seu vídeo, mas tenha cuidado com os excessos de luzes e de sombras. Mesmo que gravações na vertical funcionem bem em algumas redes sociais, os vídeos do salão serão postados no YouTube. Gravar na vertical gerará esses fundos vazios que empobrecem o vídeo em termos de informação e apelo. Existem diversas ferramentas de edição, tanto para o celular quanto para o computador. Os mais simples, como o editor de vídeos do Windows, que é nativo do sistema operacional da Microsoft até os mais complexos, como a Adobe Premiere, que necessitam inclusive de hardwares mais potentes para contarem com uma variedade muito grande de recursos. tudo. Na descrição deste vídeo, você encontrará uma lista de aplicativos de celular que possuem o necessário para a produção do seu vídeo. Alguns desses aplicativos são bem simplificados e, apesar de serem gratuitos, fazem cortes, unem clipes distintos e permitem adicionar gráficos e trilhas tudo pelo celular. Outra dica importante é sempre transferir os seus vídeos utilizando serviços de nuvem, como o Google Drive, já instalado no seu celular Android, o Microsoft OneDrive, o Dropbox ou o WeTransfer. Nunca utilize o WhatsApp para realizar a transferência para o YouTube. Ele comprime demais o arquivo e diminui sua qualidade de visualização. Fiquem atentos às datas importantes e não desanimem. Esta é uma época muito difícil para todos nós, mas não podemos deixar de celebrar a interação da universidade com a comunidade proporcionada por você, extensionista. 21º Salão de Extensão da URGS. A arte de reinventar vidas. Fiquem bem e até o próximo.